Oi galera! Meu Deus, quanto tempo faz que eu não gravo vídeo pro canal, né? Cara, acho que faz o que? Um ano? Dois anos, sei lá, não importa. É, eu, primeiramente eu quero pedir desculpa pelo sumiço, tá? Aconteceu muita coisa durante esses 2020 e 2021 que... Meu Deus, não tinha tempo para gravar, não tava sem inspiração, sem motivação para gravar vídeo para o canal. E aí eu comecei a fazer meu álbum, a produzir meu álbum musical, quem não sabe, acabei de fazer. O nome dele é Pink De Vinci, meu nome é artístico é Brito Mestiço, você pode encontrar em todas as plataformas digitais, o link está aqui na descrição, tá? Beleza? É... E tem a faculdade também, que ficou complicada por conta que virou educação à distância, né? ensinar à distância e tal. E tava sem computador que prestasse Tive que arrumar um jeito pra comprar outro é, Esperar um pouquinho né Mas enfim Eu voltei aqui com a maior cara de pau com a cara lisa Pra dar o tutorial que vocês sempre pediram Que é como fazer o efeito cauda de sereia Todo mundo que comentou no vídeo dos poderes da Cleo do, do tutorial pediu esse vídeo Esse tutorial de como fazer o efeito cauda de sereia E eu vou dar presente de natal pra vocês e como uma oferta de paz, porque eu quero que vocês me perdoem, como uma desculpa, tá? Esse tutorial vem aí com vocês, então vamos pro computador que eu quero ensinar para vocês como fazer esse efeito. Dá um pouquinho de trabalho, mas vocês vão aprender, né? É só fazer com cuidado e atenção que dá certo. Vamos lá, chega de enrolação. Vamos lá. Então, gente, estamos aqui na tela do computador. E vocês vão precisar desse programa que vocês já conhecem, quem segue o canal sabe que eu uso ele, que é o After Effects. Eu tô usando o After Effects CC 2020, mas pode ser a partir do CC é, 2019, pode ser CS6 também. Contanto que tenha essa ferramenta aqui, essa ferramenta que vai fazer a mágica acontecer, tudo bem? Então, você vai precisar de dois, dois takes, né? um vídeo ou dois vídeos separados tanto faz mas o importante é que seja um vídeo só do cenário tá bom só do cenário e depois você no cenário assim e será interessante você colocar um tecido nas suas pernas nas suas pernas de uma cor que não esteja aparecendo na cena uma cor azul esse vermelho aqui mas eu recomendo azul ou verde porque vermelho interfere um pouco nas outras cores, tipo, cor do corpo, da pele, etc. Tá? Então, é verde ou azul. Tá bom? Então, o que você vai precisar também é uma foto PNG. PNG, presta bem atenção. PNG, que o fundo seja transparente, tá? De uma cauda. Eu tenho essa. É a que eu uso. Tá bom? Essa é a que eu uso. E você não precisar basicamente disso. Então, o que é que vocês vão fazer? Primeiramente, você vai duplicar esse vídeo, essa camada. Isso aqui a gente chama de camada. Ontem montar os vídeos aqui, tá? Você vai duplicar. Ctrl D. Pronto, duplicou. A primeira, o primeiro vídeo, a parte de cima, né? Você vai dar um freeze, tá? Você vai aqui, clica no tom direito, em tempo. Congelar quadro. Pronto, que vai fazer um... Uma foto, vai deixar como se fosse uma foto Vai congelar o vídeo nessa cena, pronto E esse vídeo aqui Que é o segundo Você coloca pra cima, tá bom? Você coloca acima do que você congelou E vai numa parte avançada do vídeo Aqui, aqui tá bom Pronto E você não vai congelar Você vai puxar isso aqui e cortar Tá bem, ó? Você vai cortar e aqui tá ótimo você vai igualar aqui ó pronto pronto igualou o que você vai fazer agora você vai aqui em seleção de máscara aqui você vai fazer uma máscara é arrodeando circulando tá as suas pernas pronto depois que você fez isso você vai aqui é, na no vídeo máscaras invertido você vai inverter Vira como fica, né? Pronto. Você ajeita o, o, o Feather. filha sabe como é que fala isso? Tá ótimo. Pronto. Ó, olha como ficou. Pronto. Agora, você pode ir aqui, ó. É, caminho da máscara, marcar esse reloginho. E você pode ir ajeitando aqui em cima. para cobrir o vermelho. Por completo. Viram? Agora o que vocês vão fazer é vir aqui, é pegar a cauda. Opa, desculpa, gente. Pegar a cauda aqui, ó. Pronto, vocês vão... En... Vocês vão encaixar bem no corpo. para ajudar, né, a encaixar e tudo, vocês vão fazer usar aquela ferramenta ali que é a ferramenta de pino é aqui onde vai acontecer a mágica então vamos usar a lógica, tá pessoal? vamos, isso aqui vai servir como articulação, então você vai colocar aqui na cintura tá bom? um aqui no meio aqui como se fosse o joelho aqui na ponta do rabo e aqui pronto eu vou mover pra cá, só pra, né, igualar. Quando você fizer isso, pronto, você pode... Cada pontinho desse, você vai conseguir mover. Tá? E você vai colocar aqui. Entenderam? Você puxa toda pra cá a cauda, ó. Está feito. Pronto, depois que você fez isso, você vai animar a sua cauda. E como é que eu faço? Você vem aqui na foto da cauda, tá? Vem aqui em controles e efeito. E. Mecanismo de marionete, refinamento e finalmente, giro de malha. Você apertar aqui. Pronto, apertando esse reloginho. Pronto, agora é só a rochave. Você vai mover. Você, você vai ter que mover frame por frame. Próximo quadro. Eu quero que mova aqui, aqui, aqui, aqui. Você vai movendo aos poucos. Opa, desculpa, gente. Ó, oh, você vai movendo aos poucos. Geralmente, as partes que se mexem mais são, essa, é, é, são essas partes de baixo. Tá? Então, as partes que você vai mexer mais Gente, é um trabalho que demora Por isso que na, na websérie Eu mal coloco a cauda Enquanto eu não comprar a minha cauda Eu não Vai ser difícil ela aparecer Entende? Então, é... eu vou ter que dar meu jeito De fazer ela Animar mais ela Aparecer mais ela na série Já que eu vou trazer coisas novas Vocês não vão dar falta eu espero. Gente, pelo amor de Deus, ocorreu um erro aqui no meu computador. O programa parou de funcionar, travou tudo aqui, não sei o que aconteceu. Enfim, é, eu vou. Eu tive que refazer todo o projeto, tá? Então vai estar um pouco diferente os movimentos, mas é, é o mesmo segmento, é o mesmo viés, é o mesmo. É a mesma linha de raciocínio. Tá? Vocês vão fazer aquele negócio tal. Tá? Eu ainda vou fazer os movimentos e daqui a pouco eu volto. Gente, eu voltei, tá? Ficou bem fuleiro o movimento. Que eu fiz rápido, né? É só pro tutorial. Então, assim, você fez esse movimento, agora aquele mesmo esquema, né? Vamos colocar a correção de cores, curvas. Vou ajeitar aqui, eu botei a, o contraste bem aqui, né? E o brilho um pouco mais alto. Espera o contraste. você assim fica melhor pronto né é, a correção de cores você vai tentar é, igualar com a cena do seu vídeo com a foto tá da causa agora eu adicionei a sombra para parecer um pouco mais realista tá bom vocês podem ver que quando eu coisa a distância aumenta a distância a sombra tá para cá ao invés de estar tá para lá já que a luz está vindo dessa direção aqui né então eu vou mudar o ângulo aqui ó assim e diminuir um pouco mais a distância pronto vou botar mais um pouco para baixo Cadê? assim ó diminuir a opacidade a suavidade vou aumentar vocês estão vendo como dá uma diferença eu vou tirar e colocar de novo tá olha a diferença perceberam a diferença faz uma diferença grande por mais que a sombra seja bem pouca e suave, para condizer com o resto da sombra do vídeo, né? Vou aumentar só um pouco mais a opacidade. Dá uma diferença grande. E tem essa diferença de cor entre aqui o colchão, né? Entre essa divisória da cama aqui. Vocês vão aqui na cauda, tá bom? Então, duplicar a camada da cauda. Essa primeira você vai tirar o efeito curvas. Não, você vai tirar o efeito sombra, tá bom? E no efeito curvas mesmo, você vai aumentar um pouco o brilho. E diminuir um pouco assim, ó, um pouco o contraste. Aí você vem aqui em na efeito máscara, e você vai selecionar aqui essa divisória da cama. Entende? Deixa eu ajeitar aqui porque eu fiz errado. Pronto, ó. Você vai ajeitar essa divisória da cama. Aí aqui no efeito máscara. Né, em máscaras feather difusão de máscara né você vai difundir e pronto tem essa de pequena diferença se vocês conseguem ver eu vou ocultar essa camada e, e mostrar de novo Ó, vocês viram a diferença porque tem essa diferença do colchão da cama né e sim vamos adicionar a sombra projetada novamente vamos deixar a parte dela bem mais baixa pronto e esse foi o nosso vídeo gente esse foi o um tutorial bem rápido eu tentei resumir o máximo que eu pude e você pode ir ajeitando ele do jeito que você quiser você pode melhorar a iluminação da cauda do vídeo tá bom você pode colocar um filtro bem legal para deixar uma coisa bem mais profissional você pode ajeitar a sombra a animação você pode animar melhor com mais paciência, com mais tempo Você consegue ter um resultado muito melhor Que o resultado do trailer, gente Do teaser que eu fiz da série Daquela série Daquele um teaser, foi o primeiro vídeo que eu postei, né Ficou perfeita a cauda ali E eu me surpreendi com o que eu fiz, entendeu Eu me surpreendi com aquele trabalho Então, só um pouquinho de mais tempo Que vocês conseguem fazer um trabalho bem bacana. Tá bom? Volta pra mim agora muito obrigado por você assistir esse vídeo. Muito, muito obrigado. Se inscreve no canal e ativa as notificações. E assiste os outros vídeos, assista as séries Escolhidas, assista os episódios da H2O Antiga, assista a série Eu Tenho Cauda, tá? Sim, gente, eu vou continuar a gravar Eu Tenho Cauda Então, próximo ano, vocês terão novos episódios dessa minissérie com outras coisas que eu vou abordar, sabe? Eu vou ser bem... É, como é que fala, audacioso né, eu vou expandir um pouco mais o universo do Eu Tenho Cauda. não sei se vai ter novos personagens com outras pessoas atuando, né porque fica bem difícil chamar alguém e tal já que pouca gente quer participar então é isso, beijo, muito obrigado não desistam do meu canal, por favor